Você fica escutando que drywall é muito superior acusticamente à alvenaria, mas não consegue acreditar porque a alvenaria sempre é mais pesada, segura mais, né? Eu tô aqui no centro de Capivari, da Sangobão, onde eles fazem pesquisas e tem laboratórios de acústica maravilhosos. Eu tô em um deles para mostrar ao vivo para você como é que o sistema drywall é muito mais eficiente do que uma parede de alvenaria. Aqui a gente tem uma parede bem simples de drywall. Montante de 70, é aquele não estrutural. Lã de vidro dentro e uma placa de gesso de cada lado. O mais simples e o mais barato que você vai encontrar no mercado. E do lado, dá até pra ver um bentinho você tá vendo aqui? A gente tem uma parede de alvenaria, aquela de bloco de concreto, sabe? quê? concreto mais maciço, ou seja, bem superior do que aquele tijolo de barro laranja que você tem. Dá uma olhada, a gente vai botar um só. Do lado de fora, nesse corredor, a galera aqui, viu, interrompiu o tour deles pra mostrar pra vocês. E a gente tem algumas caixas de sol tá vendo? Ali em cima, que vão botar o ruído. Eles vão dar o play, vocês vão ver a barulheira que faz. Solta o play Menino, ó. Estiro de bomba, você não tem noção. É um negócio alto. Agora a gente vai pro ambiente lá dentro ver como é que fica esse negócio. Ó. Tô entrando numa sala que tem uma porta acústica de vidro. Tá vendo? Uma porta super vedada. E aqui eu tô no ambiente que é de alvenaria. Mas vamos ver o primeiro de drywall. O ambiente de drywall, a gente tem medidores aqui mostrando como é que fica a área externa com relação a ruído e a área interna. Eu vou virar a câmera pra você agora. Você tá vendo lá fora, que tá, tá com uma média de 85 no máximo, pico de barulho, tá vendo? Aqui dentro, a gente tá em silêncio, 50, viu? Que chega a 50, ou seja, a gente tem um isolamento, né? Acho que dá uns 20 e poucos decibéis. E aqui é mais ou menos isso que a gente tem. Os dados da nossa parede. Uma placa de gesso de cada lado, a lâmpada de vidro e o um montante de 70. A parede mais simples que a gente tem. E o isolamento acústico aqui, ó, de 47 decibéis. Ah, uma coisa que eles mostram muito bacana. Bloqueio do sinal do Wi-Fi. Olha só isso, bloqueia bloqueio é só de zero a 2,5 decibéis do Wi-Fi também, que isso está super ligado. Vamos para a parte de alvenaria. Porta acústica. Olha a nossa amarelinha aqui da Sangoban. <risos> e agora a gente vem para ambiente que era aquela parede de alvenaria. Então, a gente tem aqui a nossa parede de bloco de concreto, tá certo? Aqui, ó, de 14 mais argamassa, né? Ó, o isolamento acústico, 38 decibéis. Para vocês verem como não é mentira, Olha como é que tá Lá fora, 73. E aqui dentro, no silêncio, não chega a 50, igual lá do outro lado estava chegando. Viu só que diferença? Gente, com o microfone, tudo que vocês possam imaginar. Lembrando, a gente está com as portas acústicas fazendo todo o isolamento para o som não entrar. Ficar é só pela parede. E vou mostrar uma parte sobre conforto acústico. Essa aqui você vai adorar vim aqui para a sala que fala sobre conforto, condicionamento acústico, em que a gente testa a reverberação do som. Primeiro, eu estou numa sala que é toda de drywall, tá vendo? lisa. para de lisa, o que você tem normalmente. E aí, a gente vai ligar o som como se fosse de um restaurante, para simular o quê? O conforto e o condicionamento de quem está dentro de um ambiente. Dá o play. Cadê? Barulho de restaurante, né? Vocês estão vendo? Aí agora a gente vai dar um pause daqui a pouco e vai puxar, não é isso? E vamos puxar os revestimentos agora. Olha só que bacana que eles têm. Vou puxar paredes também. Eles têm umas paredes retrato. <risos> com os materiais. Então, ó, você tá vendo? Gente, não baixou o som, eu não mexi no controle. A gente só trabalhou aqui com um painel de lã de vidro com tecido. Esse aqui é o gesso perfurado e lã de vidro atrás. Então a gente botou nas paredes e no teto também. Tá vendo que aqui no teto tem? E você tá vendo como você tá me escutando melhor? É um negócio impressionante, é isso que eu falo. Quando você tem gente um com o condicionamento acústico você consegue permanecer no ambiente muito mais tempo, é muito mais qualidade. Inclusive pra você, que tá curtiu? Viu só como nosso sistema tem uma acústica muito superior? E olha é que eu tirei que é todos os painéis acústicos, viu? Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar aquele like, botar aquela curtida. Se você quiser acompanhar mais coisas aqui no canal, não deixa de mandar aquela mensagem falando o que eu posso te mostrar. Lembrando, Dama do Gesso, parceiro oficial da Sangoban, vai trazer muita novidade todos os materiais que eles têm. De acústica, revestimento, acabamento, tudo que você possa imaginar.